É, vai com um cachorro latino mesmo, tá tudo certo. <risos> Galera, esses dias eu tive um problema muito doido com o Windows. O que, que aconteceu? Uh, ele tava com áudio, saía áudio normal na hora que eu assisti vídeos, fazer tudo. Só que ele parou no Google Chrome. Funcionava até em outros navegadores. Eu assistia algum vídeo, por exemplo, no YouTube, não saía áudio, por nada. Ah, fazia uma videoconferência, também não escutava ninguém, ninguém me ouvia. Mas eu ia no, em outros navegadores, por exemplo, no Edge, da Microsoft, funcionava normal. No Firefox funcionava normal. E tentei fazer de tudo, galera. Reinstalei o Chrome, limpei registro, instalei de novo, não adiantou nada. Rodei verificação de disco, nada. O que aconteceu? Eu fui instalar uma impressora no computador, deu tela azul. <risos> Mas não é isso que é engraçado. O que aconteceu? Deu tela azul, né? Tirei impressora, voltou normal. <risos> Tudo bem, o problema da tela azul era a impressora que estava causando. Só que o áudio voltou. <risos> o áudio do Chrome voltou, galera. É a coisa mais doida que eu já vi. Então fica aí uma solução para você. Se de repente você está com o Google Chrome e está dando problema no áudio, faz um jeito aí de dar tela azul no Windows que voltam. É <risos> isso aí. Forte abraço. Falou. Ah, não esqueçam de conferir o meu curso de migração para Linux se você sair aí do Windows. Beleza? Forte abraço. Falou.